Essa porra aqui não para de tocar. Qual que é o assunto mesmo? Olá, companheiros. Tudo bom com vocês? O assunto de hoje é... Carnaval. Vamos falar de carnaval, sim. Meu nome é Ana Ribeiro. Ana Rips. Ana Ribeiro. Aquela. Eu tava pensando... É um assunto que dá treta, é um assunto problemático, é um assunto polêmico, é um assunto que causa, é um assunto que, que a gente gosta, porque ele traz muita histeria. Eu, pelo menos, gosto, e você? Gosta? Gosta, né? Gosta que eu sei, eu te conheço. Então, vamos lá. Várias capitais e cidades do país não vão ter carnaval esse ano, né? Ok. Eles dizem que não vai ter carnaval porque, não, porque nós estamos na pandemia, na, né? na pandemia. Na, na pan, eles usam a Covid. Eles usam vírus como desculpa para não ter carnaval. Isso até convence algumas pessoas que talvez não se informem ou realmente não se importem. Mas eu queria entender uma coisa, o carnaval está sendo retirado do povo, se eu não me engano são 79 cidades, gente. Mas interessante que o carnaval vai ser liberado em clubes com até 5 mil pessoas, como assim gente? Como assim não vai ter carnaval de rua? Não pode ter carnaval de rua ao ar livre? E pode ter carnaval dentro de um local fechado com 5 mil pessoas dentro? Não entendi. Qual o sentido, qual a lógica disso? O que é isso? Não, não entendi. Interessante, né? Que eu não vejo nenhuma pessoa científica, cientista, especialista no assunto de vacina, doutor explicando. Qual o sentido disso, gente? Qual o sentido disso? Qual o sentido de existir marcha para Jesus como existiu no Rio de Janeiro? Qual o sentido de ter show em tudo que é lugar? Qual o sentido de abrir clube, de abrir piscina, de abrir... Tudo que é lugar de lazer, parque, sei lá o quê, e não ter carnaval? Qual o sentido? Eu não entendo. Se alguém entender, pode explicar pra mim, por favor, nos comentários? Coloca pra mim qual o sentido. Me fala de alguém que explica... Qual o sentido disso? Eu não entendo. E também, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas eu tenho esse questionamento e, e tenho essa denúncia, porque sentido zero, nenhum. E aí eu acabei adiantando né, o próximo tópico que eu coloquei aqui, que está tudo liberado. Pode ir, gente, vai marchar para Jesus vai lá no showzinho, o cantor que você gosta tá liberado, você pode ir lá, você só não pode pular carnaval. Injustiça com o povo. Existe, gente, coisa mais injusta nesse mundo, ou pelo menos no nosso país, do que tirar, arrancar, roubar o carnaval do povo? Já parou para pensar nisso? Não, não existe, gente. Não existe nada mais injusto do que isso. Claro, existe, mas eu estou falando nesse momento, nesse momento. Tirar a única diversão que o trabalhador tem, que é o carnaval. Ele vai lá na rua de graça e vai pular o carnaval dele, vai se manifestar. Ele vai gritar o Lula 2022 dele, o Lula presidente dele, ele vai gritar o Fora Bolsonaro dele. E isso simplesmente foi tirado dele, tirado, arrancado, com apoio de parte da esquerda. Não, gente, não há explicação para isso. Não dá para ser conivente com isso. Não dá, até pelos motivos que eu já falei antes. Seria isso um apartheid? Tipo África do Sul lá? Porque se a classe média, as pessoas que têm dinheiro, podem pular carnaval ou comprar ingressos caros nos lugares que vai ter desfile, por que, que o pobre não pode pular carnaval no bairrinho dele ou no centro da cidade que ele mora? Eu não consigo encontrar outro nome quando um, um governo, uma prefeitura ou mesmo um governo federal se recusa a mandar verbas para que tenha um carnaval numa cidade que tradicionalmente tem carnaval. Prefeitos tiram os ônibus de circulação. Gente, gente, quem mora em vila, em bairro, igual eu morei, eu moro, sabe o que é uma cidade sem ônibus, gente? Pelo amor de Deus, pobre não tem carro. Então vai tirar o ônibus de circulação? Cadê o direito de ir e vir, que era tão exigido até uns dias atrás. Cadê? Não tem mais direito de ir e vir? Ai, é, é isso, gente, é isso. Queria não falar demais, mas... Eu fico bem irritada, assim. Eu fico puta da vida. Puta da vida. Por vários motivos. Esse acho que é um dos maiores. Essa... Isso não é apartheid. Não, isso não é apartheid. Isso pra mim é uma exclusão. Exclusão. Vamos excluir o pobre... E vamos proporcionar diversão para a classe média! Para os artistas e ó! Liberado. Vocês acham mesmo que o rico não pula carnaval? Ah, ele faz carnaval, sim, gente. Ele faz. Quem não faz carnaval é o pobre, gente. Pobre não. O pobre ele tem que ficar dentro da casa dele, passando fome, porque ele não tem emprego. Ele tem que ficar trancado naquela casa sem poder sair na rua. E às vezes sem ter o que comer, mas ele não pode sair pra ganhar um trocadinho no carnaval porque foi tirado dele. Ele foi apartado. Ele não é, gente. É. Isso me deixa com o diabo no corpo mesmo. Com raiva. Isso mesmo. Respirar fundo. E tudo isso que eu coloquei aqui, gente, tem um nome. Exclusão, apartheid, ódio de pobre, perseguição a quem não tem dinheiro, racismo, que vocês gostam tanto de falar, vocês identitários. E aí? É certo? E o meu corpo, minhas regras, não vale para o carnaval? Não vale, né? Beleza, ser esperto, só que eu vou dizer só uma coisa, o povo não é burro igual você pensa. E eu quero acreditar que o povo, trabalhador, injustiçado, desempregado, fudido, excluído desse país, vai para o carnaval, vai passar por cima de você que apoia esse apartheid, que apoia essa exclusão, que apoia essa coisa ridícula, hipócrita, que é tirar o carnaval do povo. Eu fiquei bem exaltada agora, mas eu vou respirar e vou finalizar esse vídeo. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Eu quero agradecer... Aos amigos que têm compartilhado, que têm curtido, que têm se inscrito, que têm comentado. Eu quero agradecer ao apoio de, de todos os companheiros aí que estão dando um puta apoio, fazendo um monte de elogios até para a minha dificuldade de falar diante da câmera. Eu quero agradecer ó, de coração para vocês, tá? Eu quero pedir a você, amigo, que, que por favor curta esse vídeo. Se você concorda comigo, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, por favor, comenta. Porque nós precisamos ocupar todos os espaços. Entendedores entenderão. Obrigada, gente. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Igual algumas pessoas fazem, não. Tira o assunto do cu e vem falar na internet. Não.